Salve seres humanos e não humanos Hoje eu irei provar para vocês que a Sakura é Illuminati Vocês duvidam? Pois bem, isso parece impossível Mas todo o elenco de Naruto é Illuminati E eu vou abrir os olhos de vocês Com essa nova série do canal Eu irei provar que os personagens de Naruto é Illuminati Sakura tem 6 letras Sakura é conhecida como Inútil Inútil incrivelmente também tem 6 letras Inútil rima com A Sakura sutilmente foi penetrada pelo ferro do Madara E por mais surpreendente que pareça Madara também tem 6 letras E sabe o que mais tem 6 letras? Bom, bom. bora caralho! Cadê essa porra, velho? Bambam participou do quadro, bate ou regaça do pânico. Pânico misteriosamente também tem 6 letras em uma das perguntas do quadro. O Bambam respondeu Turma do Cebolinha. Turma do Cebolinha tem 16 letras. 16 menos 3, que é o um número de lados que tem um triângulo iluminativo. É igual a 13. 13 é o um número que é missionado pelo Bambam durante o Supremo Malandramente tem 13 letras. Os Illuminati malandramente dominar o mundo. 13 é o um número que o Vinícius 13 usa no seu nome. Vinícius 13 usa uma camisa vermelha. Vermelha é uma das cores da bandeira de Portugal, em Portugal recentemente aconteceu um incêndio, incêndio tem 8 letras, 8 mais 1, que é o número de olhos que tem o triângulo Illuminati. é igual a 9, Pato Papão tem 9 letras Pato Papão é diferenciado e é amigo do Vinícius 13 e faz vídeo de LOL LOL tem 3 letras e adivinha o que mais tem 3, exatamente isso 3 é o número de lados do triângulo Illuminati. ainda não estar convencido tudo bem, eu irei mostrar para vocês mais provas, 3 é o número ao todo de pessoas que derrotou a Kabuya junto com a Sakura 3 é o mês em que a Sakura nasceu e adivinha quando a Sakura apareceu em Naruto? Isso mesmo, no capítulo 3 do mangá de Naruto. que Sakura começa com S. S sabe de que... Satanismo. Sakura casou com Sasuke, que também tem 6 letras, e para sua filha, deu o nome de Sarada, que também tem 6 letras, formando assim todas as pessoas de sua família tem 6. Então na família da Sakura tem 666. 666 é o número da besta, do capiroto, de Satan. E podemos perceber que ao colocar 666 invertido, dá para formar um triângulo. E sabe o que mais tem um triângulo? Exatamente isso, os Illuminates. A Sakura está confirmada 100% que é Iluminati. Então abram os olhos e fiquem atentos aos Illuminati. Eles querem dominar o mundo. Eu fico por aqui então. Tenha um bom dia. jump, ok? Jump!